Oi gente, eu sou a Silvia Duarte, estou é, aqui para dizer para vocês de uma felicidade e que neste curso Construindo o Seu Clown nessa escola, eu realizei um sonho, um sonho de criança que é ser palhaço e esse curso de formação ele é muito importante e ele é muito delicado. A gente trabalha com acolhimento, a gente trabalha com, é, com o coletivo, a gente trabalha é, com, todas, com uma formação toda especial de empatia, de, de direitos humanos, de como acolher, de como a gente olhar para o outro. Então, a gente tem todo o cuidado também com os nossos alunos, de onde a gente vai trabalhar isso, o local de ensaio, o local do curso, e local de apresentação. Então, todo esse cuidado que a gente procura ter é extremamente importante, então é, toda uma equipe, toda uma equipe trabalha por fora para poder acolher esses alunos, acolher esses novos palhaços, para que eles se sintam tão felizes e tão confortáveis e tão realizados nessa missão de ser palhaço. Então vem para cá, vem para a escola construindo seu Clau, vem saber, vem aprender, vem amar ser palhaço.